E aí com a Sheldon aqui de novo, a gente está vindo com Bloods, Bloodstained Curse of the Moon Jogo de plataforma, estilo Castlevania aí, retrô Para Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One e PC lançado acho que é recentemente É a continuação do Curse of the Moon Que a gente não jogou aqui no canal, mas a gente jogou o Ritual of the Night, que é mais ou menos a mesma coisa, só que tem gráficos retrô Talvez esse jogo para o mesmo caminho, né? Tem uma segunda versão do Ritual of the Night com os mesmos personagens e os mesmos chefes. A gente vai jogar um pouquinho e vamos lá. A gente vai jogar no modo veterano. Aí fala um pouquinho do Zanguetos, que é o personagem que a gente vai jogar. Tenho certeza que isso é muito interessante. O jogo é pequenininho, 60 megas, está 30 reais na Steam. A gente comprou. E vamos lá. A silhueta do dragão. O personagem ele anda, pula e, e.. E ataca. Ataca também. Tem um segundo ataque que é carregado. Vai quebrando já as lamparinas. Não tem como descer. É muito parecido aí com os jogos de NES, estilo bem legal. Pronto. Ligado, ele dá um trabalho, vocês não tem noção. A gente vai descer. Matar esses bichos que saem no chão. Vamos brincando aí, o cenário é legal né, o, as nuvens correndo, né? a música também é, é intensa Tem esses esses indicadores assim, igual a gente teria que ir ali, né? tá indicando a porta ali, mas nada a ver, não tem como chegar ali Talvez não com o personagem como a gente tá agora né, quem sabe tem uma segunda Segunda forma de jogar o mesmo cenário, com os personagens. Muito tá bem. E com cuidado, esses jogos tem que ter cuidado. Tem essas velas que elas indicam que o jogo foi salvo. Então, se a gente morrer daqui, já sabe. Todo jogo de NES caiu aqui, morreu, não tem. Não tem boi não. Não tem nenhuma facilidade. Aqui essa placa fala do nosso dano secundário. Está usando o chicote. Ajuda a quebrar tudo. A gente pretende chegar aí no chefe, passar da primeira área, pelo menos né, e se vocês quiserem a gente pode fazer continuar a gameplay, mas tem que deixar aí nos comentários que, que quer isso da gente. Normalmente não tem feito mais gameplays, a gente só tem jogado um pouquinho de cada jogo, e aí eu acabo jogando os jogos Plataforma aí. sozinho. A gente pegou uma magia, tem essas plantas. Tomou já um dano horrendo. Não tá bom, não, viu? Tem muito cuidado com os pulos. Essa planta é igualzinha a ela no ritual of the night. Ui quase caímos da plataforma, mas quase quase. Save hum. cada vez que a gente usa esse tiro secundário ele tem uma, uma poçãozinha ali azul tem um custo Que temos aqui, coração. Deixa esse gato correr, que ele é difícil de derrotar. Sempre que você ataca, ele pula. Tá louco? Tem passagens secretas. Ó, oh. pode usar a poção, mas sinceramente, talvez nesse aqui até seja útil, né? continuando. As áreas até que são, são longas, né? Ele tem um baita de um bichão, a gente vai usar poção nele. Isso é bom não sair gastando, tem momentos que é bastante útil. Ele tem uma plataforma seduzindo a gente, mas a gente não pode lá. Né? E aqui tá bem na cara, né? O que vai tá acontecer, né? Quando jogos antigos, quando tinha muito recurso assim, é porque tava vindo chefe. Vocês já viram aí no fundo, né? O efeito estava tampando a lua. O que, que é isso? O oh. tamanho. Tudo bem, o que, que ele faz? Ou faz por fogo? Ó, nunca vou comer uma boa parte do HP dele. Vamos ignorar o dano, que não é muito, e ficar bem em cima dele. Tem que bater nele quando tiver com a boca aberta Feito! Pegou um outro personagem aí e finalizou ele pra gente Muito bem Legal né, umas animações legais eu gosto desses jogos retrô é que eles dão o que o NES dava sem os sem ficar brincando, né, os personagens piscando. Dominique se tornou uma aliada. E agora, ó, a gente pode alternar. É possível voltar? Não. Legal, não sabia que dava pra fazer isso. Aí o mapa, eu acho que é grande. Área a ser explorada, normalmente é oito áreas. Muito bem. Segunda área. A ideia não é fazer a segunda área. É que é possível alcançar e eu queria, viu? Falei miseravelmente. O HP dela acho que é menor que o dos anguetos. Bom, Dá pra alternar, eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Apesar de eu querer continuar jogando. É um jogo bem divertido. cria na cena removidíssima. Ela tem um poder bem legal que a gente não mostrou. Ela cria essa planta que cospe o HP. Interessante, né? pois aí vai complicando né a gente vai jogando vai ficando um pouquinho mais difícil essa área já é um pouco mais enjoada eu recomendo sempre golpear as paredes apesar de a gente ter deixado umas passar e umas quebram e tem surpresa e até áreas inteiras Eu acho que a gente pulou uma baita de uma parte. Aqui eu tenho uma, um exemplo de área. Tem como sair e voltar? Não. Deu. Não ia dar certo. Ainda bem que dá para pular. <risos> Tem que ter calma Não pode se afobar, senão a coisa complica Não consigo alcançar, eu vou trocar para os zanguetos. A área é grande. Não era bem o que eu queria, mas está valendo. Meio sofrido. bem. Fez uma prece com essa personagem. E o HP voltou. Nossa, dá uma olhada nisso. Vamos indo, vamos indo. mais uma passagemzinha aberta. Forte indício de que tem chefe pela frente. Eu não ia fazer esta área, mas eu acabei fazendo. Vamos ver se a gente conclui esse chefe. Muito bem. Saiu uma chefe que eu gostaria de ver 3D. Nossa, que baita dano Nossa! <risos> é. Agora ela, ela faleceu, né? E eu acho que. Não é fazível de. Não é possível recuperar ela senão perdendo a vida inteira. Acho que os dois tem que morrer para perder uma vida. Oh. E a gente derrotou? <risos> não, não derrotou, não, não derrotou, não. de segunda fase, minha nossa. Ah não, não tem não, foi derrotado. <risos> Conseguimos mais um aliado, é isso. Não, é um chefe. Meu deus, o que que é? Ah, é um velho amigo de guerra. Muito bem. Só que eles não se entendem muito bem com a outra menina. Nós conseguimos um terceiro aliado. Tá bom. Acho que tá bom por hoje, hein. Tá muito bom por hoje. Bom, a gente vai encerrando o vídeo por aqui, se vocês gostaram aí de Bloodstain, não lembro, não lembro, First of the Moon, talvez, fico confuso com esses nomes muito compostos. Gostou da nossa gameplay? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania, recomendações, e o que dá na telha, como esse aqui, ninguém pediu. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo, e fica assim, até o próximo vídeo, ó, viva amizade.